Olá! Como nós já vimos nos vídeos anteriores, qualquer evento acústico consiste em três estágios. A fonte sonora, o meio de propagação e o receptor. Nesse vídeo, nós vamos falar da recepção do som. E o que mais nos interessa é a audição humana. Portanto, vamos primeiro entender a anatomia da nossa orelha. O sistema auditivo é subdividido em três partes. A orelha externa a orelha média e a orelha interna. A orelha externa, que é o pavilhão auricular, serve para direcionar o som para o canal auditivo e consequentemente para o tímpano. Ela funciona também como um filtro, como veremos na aula de audição espacial mais à frente no curso. Já a orelha média, ela funciona como um casador de impedâncias. Ela é responsável por converter uma oscilação mecânica no ar para uma oscilação mecânica na água ou no meio aquoso que está dentro da cóclea. E o que é a cóclea? É a orelha interna. É o... A cóclea é como se fosse um transdutor que converte a oscilação mecânica nesse meio aquoso em sinais elétricos que são transportados pelo nervo auditivo até o nosso sistema auditivo central, o cérebro. Mas como que funciona a cóclea? Bom, é, de maneira muito simplificada, a cóclea vai ressoar em locais diferentes para diferentes frequências. Essa distribuição de frequências ao longo da membrana basilar da, da cóclea recebe o nome de tonotopia. E como que funciona isso? Né? É, se a gente pensar que aqui é a, é a cóclea e aqui é a parte mais próxima da, do tímpano, né? é a base, é, as altas frequências ressoam aqui próximas da base. É, e conforme nós vamos adentrando a cóclea, a, as, cada vez frequências mais baixas ressoam. Ou seja, a cóclea funciona como uma espécie de analisador de frequências. Cada região da cóclea tem um grupo diferente de células ciliadas, que são excitadas por essa ressonância e que mandam então esse. converte então essa excitação num sinal elétrico que vai para o cérebro. É interessante notar que como as frequências mais altas é, são percebidas logo no início do, da cóclea e essa é uma região que está sempre é, recebendo ela acaba absorvendo mais os sons uh, de alta intensidade ela é uma região que está mais sujeita a danos então É por isso que com a idade a gente acaba perdendo uh, a percepção de altas frequências tá? Mas eu estou falando de células ciliadas, mas o que, que são células ciliadas? São realmente célula, células na, na base da, da cópia que possuem cílios, como os cílios dos nossos olhos, mas muito pequenininhos. E esses cílios, é, aqui tem um zoom deles, é, quando existe ressonância na região próxima a esses cílios, esses cílios vibram. E com isso, eles convertem essa onda mecânica em impulsos nervosos. Da cóclea, o nervo auditivo leva esses impulsos para o núcleo coclear e de lá segue para o córtex auditivo, onde é feita a significação do que foi escutado. É, uma coisa interessante de comentar aqui é que grupos de frequências excitam uma região de cílios, ou seja, não é cada frequênciazinha vai excitar um, cílio, um, um um cíliozinho. Existe uma, uma faixa, é uma, uma distribuição contínua, ou seja, frequências muito próximas acabam excitando os mesmos cílios. e por isso, a gente não consegue distinguir essas frequências que são muito próximas. E aí vem a pergunta, o que, que significa muito próximas? Muito próximas significa que elas estão dentro de uma banda, que a gente chama de banda crítica, que é a banda que determina as frequências que, não consegue, que a gente não consegue resolver, é, distinguir. E para baixas frequências, essa banda costuma ser proporcionalmente maior do que para altas frequências. Tá? Bom, com isso a gente viu como funciona o nosso sistema auditivo periférico e no, com isso a gente completa a parte acústica da, do nosso curso e no próximo vídeo nós vamos falar de psicoacústica, ou seja, como nós interpretamos esse som que chegou aos nossas orelhas. Vamos lá?